E, por exemplo, esse enorme número de, de críticas positivas do seu filme, ainda assim, você retirou ele agora para o Oscar para dar chance para Aquários você pode comentar um pouquinho? Não, não é para dar chance para Aquarius, né? todo ano a gente sabe qual é o filme mais adequado para ser escolhido para a academia, que normalmente é o filme que mais teve sucesso internacional, que tem uma representatividade em relação ao momento também. Então a gente sabe que o filme certo é Aquários porém eles estão montando. Só que o Aquarius, o Kleber, fez a manifestação em Cannes, então o novo governo está montando né, um mink novo, uma comitiva com pessoas que, sabidamente, são contra o Kleber. Então, quer dizer, eles estão formando uma uma comitiva ilegítima, provavelmente para escolher, não um filme mais adequado, mas algum filme que os agrade. Então, nós, eu e o Gabriel Mascaro e, e o Ali, a gente os três disseram não queriam retirar mas que não ia se inscrever como uma forma de de apoio ao Aquários né agora é por isso porque eu não acho que é o meu filme que tem que ir é o Aquários que tem que ir. entendo e por exemplo é, eu vejo que os seus filmes são muito baseados em São Paulo né que é a sua vida mas você tem pretensão de gravar em outras partes do Brasil ou gravar no exterior os seus filmes olha então não sei, depende né, da história. É, é, normalmente em São Paulo, mas meus filhos, por outro lado, eles também são muito... Tirando o que horas ela volta, que eu acho que ele é muito brasileiro, mas, mesmo assim, ele poderia ser feito em outro lugar. Quase todos... esse aqui poderia ser feito. Claro que você teria que mudar, assim, detalhes, mas se eu tivesse, alguém me convidasse, poderia fazer em outro lugar, desde que eu falasse a língua, né? Ah, é claro. <risos> E deixa eu te fazer uma pergunta. Algum curta-metragem te chamou a atenção ultimamente? Como que você vê a parte dos curtos das metragens Você acha que ele merece mais atenção nos festivais? Olha, acho que, acho que sim, mas acho que tem bastante, né? Tem vários festivais de curta. Cara, eu não ando vendo curta, então eu não sei te dizer. Não, sem problema. E como você dirige seus atores e suas atrizes? Você tem alguma técnica especial? É o que você falou, de, mesmo de deixar eles falarem... Da eu, forma escolho, eu escolho atores que eu chamo de atores autores, né, que são atores que curtem e, e, e sabem improvisar. E aí eu venho com o roteiro e reconverso toda a cena para ouvir o que eles têm a dizer e compor no final algo que seja de dos dois. né Claro. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, só para falar um pouco sobre como que ser mulher muda a visão de mundo de mundo para você. Como que você vê que ser mulher muda um pouco da sua visão de mundo ou você ah. acredita que muda alguma coisa ou não? Bom, eu acredito que sim, né? eu acho que totalmente, né? Porque a gente é educado culturalmente, é... Nos, todo mundo nos dizendo que nós somos diferentes, né? Então eu acho que tem coisas que é do feminino, coisas do masculino culturais e coisas naturais também, né? Eu acho por exemplo o chamado à maternidade é algo que é muito mais forte na mulher que no homem, né? do que é o chamado a paternidade, por exemplo. Porque isso é uma das coisas. Agora, no mais, eu tento ser neutra de forma geral, mas o mundo não é. né? Então, às vezes, a minha neutralidade me leva a, a cair no um buraco. Então, acho que eu estou tendo que desenvolver um pouco da minha masculinidade Sim. também. Mas você tem que escolher a sua equipe um pouco baseada numa visão de mundo que eles tenham parecida com a sua? sim, mas não necessariamente por serem mulheres ou homens. Né? eu tenho duas pessoas que eu fiz esses dois filmes que eu amo e gostaria de trabalhar mais, que é a Bárbara, que é a fotógrafa, e mais o diretor de arte é o Tales, que é que é homem. então, enfim, eu escolhi as pessoas mais pelas pessoas do que pelo gênero, orientação sexual, raça, credo. claro. o que você acha é, das mulheres, da falta de mulheres dirigindo os filmes no Brasil? na verdade, a gente sabe que isso é uma questão de visibilidade, né? não é uma questão de falta, porque Existem, mas não são vistas? O que, que você acha dessa falta de visibilidade Eu das acho mulheres? que todos os mercados, inclusive do cinema, dificultam a vida né, para a mulher. Né? Porque, sabe, você faz um edital e só tem júri homem, claro que se vier um filme sobre mãe, eles não vão gostar. É, enfim, né os assuntos que interessam às mulheres podem não interessar. Então, por isso que é importante falar agora para abrir esses espaços... Porque se a gente entra, né, a gente pode ser mais competente, menos competente, tanto quanto o homem, né? Claro. Você tem alguma referência, assim, de cinema feito por mulheres? Olha, eu, na, assim, quando na época que eu escolhi cinema, eu tinha, era fã da Lina família hoje eu gosto da Sofia Coppola e no Brasil eu gosto muito da Juliana Rojas. Interessante. E o que que, que que você lê pessoalmente? Olha, eu leio ficção, ficção, depende da época, né? Agora eu estou lendo aqui uns contos do Tchekhov, é ficçãozinha divertida. Mas eu sempre leio muito sobre budismo também. É um assunto que eu leio bastante. E também sobre cinema. É algo que te inspira a, por exemplo, fazer um filme futuramente? Budismo ou Não, esses temas que você Budismo lê? é mais a minha vida do que cinema. né? Mas eu, eu quero fazer um filme sobre machismo e sobre racismo. Eu quero estudar isso agora. Claro. Você pode contar um pouquinho do documentário que você está produzindo? O que você puder. É. É, eu tô, é um grupo de três pessoas, eu, Alô Politi e César Chalone. Alô Polite fez a, a campanha da Dilma, me chamou para fazer esse filme e eu fiz o conceito. E a gente foi lá filmar. É o Pedro de Afastamento da Dilma visto dentro do a, a partir do Palácio da Claro. Você teve alguma inspiração em algum outro documentário, como, por exemplo... A Revolução não será televisionada? Não, é porque a gente teve essa história, então a história chamou o filme. né? Eu assisti alguns documentários nesse período, inclusive hoje eu falei de um deles, As Sombras de um. Ecos de um, de um Império Sombrio, do Herzog, por exemplo. Assistimos, assistimos a, enfim, vários filmes, mas eu, esse filme chama a si mesmo, ele chama -se o seu próprio formato, que a gente ainda está descobrindo. Entendi. Você acha que esse documentário vai chamar a atenção da mídia internacional para o que está acontecendo? Depende do... Não, vai esse filme vai sair daqui um tempo, depende do resultado. Né? Eu acho que a gente vai sair num outro momento. Entendo. E você acha que a partir do que está acontecendo agora no Brasil, vamos assim para a realidade agora, o que está acontecendo agora no Brasil, com toda a repressão policial que está acontecendo, você acredita que existe alguma, alguma possibilidade de voltar um, uma repressão maior, uma ditadura? Olha, de uma certa maneira, já botou as caras, né? A única coisa que eu me pergunto é como é que se opera uma ditadura nos tempos da internet. É, é meio contraditório. Mas que eles estão tentando, eles estão. Só que não está colando. Né? A gente sabe que a Globo, apesar de ter apoiado diretamente a ditadura de 64, ela ainda está, de certa forma, marcando presença na casa de 99% dos brasileiros. E eu estou entre os 1%. Você acha que a Globo pode tentar boicotar seu trabalho agora depois? É, eu tanto do seu nenhuma... documentário quanto das suas Eu nunca tive nenhuma formas. relação profissional com a Globo. A única relação que eu tive foi com a Globo Filmes no lançamento do... Né, na coprodução do Que Horas Ela Volta. Que eles dão em troca, né? Eles são coprodutores e dão em troca o anúncio. Que, aliás, foi uma parceria que deu super certo. Mas, fora disso, eu nunca trabalhei na Globo, não pretendo trabalhar. Acho que eu vim trabalhando, tenho uma carreira longa, sem assim, nunca ter trabalhado na Globo, conseguia né, ter nome e fazer uma, uma, enfim, trabalhos bonitos, tanto no cinema quanto na televisão, sem precisar da Globo. Não seria agora que eu iria. Então, acho que isso não, não, não, não é nada, não você, procede. Você não tem então, perder visibilidade como passou o filme? Que horas ela volta na Globo? E isso chamou muita atenção não, eu, das pessoas. eu ah, acho, mas eu acho que se houver um filme que interesse a eles e a mim que haja essa parceria, acho que isso não vai. Eles estão sendo contra, eles estão enfim apoiando o golpe, mas por outro lado eles estão aí lançando aquários por exemplo. Acho que sabe é muito louco, mas não é toda a empresa, é todos os anos da empresa. Entendo. Eu queria agradecer mais uma vez pela Obrigado. sua pela sua disposição. E muito obrigado, muito sucesso para o filme obrigado. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso aqui na América do Norte Tanto quanto tá fazendo no Brasil e na Europa Obrigado Muito obrigado É isso aí desbravadores Eu espero que vocês tenham curtido essa entrevista Tanto quanto eu curti fazer Então curtam, compartilham Mostrem para seus amigos Mandem para o chefe, para vizinho E até a próxima